Falei que é com mais vídeo pra vocês eu Estou com um vídeo aqui normal E a câmera é minha Porra, não dá pra gravar um vídeo A câmera tá descarregando Ai, pai, eu mereço E galeria galerinha, caso a câmera Descarregar, não tem problema, tá? Depois eu incremento mais outro vídeo Na câmera Bom, bora lá! Galerinha, até hoje Nós não gravamos vídeo não. Nós não gravamos vídeo para o Primos e irmãos blogs Por quê? Porque ainda não deu tempo de nós gravar para esse canal. Só que nós vamos estar sim gravando vídeo. E vai entrar mais uma pessoa. E é o namorado do meu primo. Namorada, que se namorada. Namorada do meu primo, que é irmão do outro primo. O irmão dele, que é o Thiago Gameplay. A namorada do Tia Hagample também vai querer participar. Então ela vai participar. Ela quer participar, então ela vai participar. Ela é doida igual a nós, então não tem nada. Não tem e galera, espero que a iluminação esteja dando pra vocês verem tudo direitinho. Direitinho. E galera, tipo. entendeu? Buguei. E galerinha. Ai! Galera aqui não aqui no inscrito do canal Viu a visão de novo Vai escrevendo aí embaixo Se inscreve, deixa o like Eu vou estar deixando alguns canais na descrição Então olha aí na descrição E vamos Galera é... Por enquanto eu não deixo minhas redes sociais Aí embaixo pra vocês Mas logo logo nós vamos estar deixando Então Alice tá. Se inscreve lá, eu vou estar tá deixando a descrição. Se eu conseguir achar esse canalzinho aqui, Primos de Irmãos Jogos, eu coloco. Beleza? E vamos que vamos. Quem não é inscrito... Ah! Fica ligado aí no sorteio da blusa que vai ter pro canal aí. Então, se liga no sorteio que vai ter para nós. Então, se liga no sorteio aí. Fique por dentro aí do canal. Deixa aí embaixo. Para tá partição. Ah! Só vai estar participando quem deixar a hashtag sorteio e ir lá no meu Facebook e deixar o endereço lá. Pronto, já vai estar participando, concorrendo a bolsa do canal. Beleza? Galerinha, o vídeo vai estar em média. Eu falei mesmo que não deu pra nós gravar vídeo ainda, mas nós vamos estar gravando. Nós não vamos desistir do canal. Tá? Nós não vamos desistir do canal. Então fica com dentro aí, beleza? Se inscreve aí embaixo, deixa o like, compartilhe com seus amigos